Moradores da Zona Rural de Caldas denunciaram uma mineradora por crime ambiental. O Anderson Araújo, boa tarde. O que a mineradora estava fazendo? Boa tarde, Débora Rodrigo. Boa tarde a todos em casa. Segundo a denúncia dos moradores, a mineradora teria cortado árvores e outras vegetações numa área de preservação. Parte do empreendimento já foi embargada depois que um laudo técnico comprovou o corte de várias espécies da flora que estão em extinção. A denúncia partiu dos moradores do bairro Bom Retiro, zona rural de Caldas. Eles notaram uma movimentação nesta área onde não há atividade mineradora. Até uma estrada foi aberta. A informação que nós estávamos tendo dessa abertura é que ela serviria apenas para fins de inspeção para uma nova lavra que seria aberta, mas nós não imaginávamos o grau de destruição, a gente só estava sentindo os impactos que nós estávamos tendo é, com relação à fuga de fauna e estava começando a ter problema com a água com essa abertura. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Caldas e o Ministério Público pediram uma vistoria no local que fica em uma área de proteção ambiental conhecida como Santuário Ecológico da Pedra Branca. O Secretário de Meio Ambiente de Caldas e funcionários do Jardim Botânico de Poços de Caldas identificaram em uma área de 1,2 hectare o corte de pelo menos oito espécies da flora ameaçadas de extinção. Entre elas, 12 jacarandás, 45 ipês amarelos e milhares de bromélias e orquídeas. A conclusão é de que houve danos irreparáveis à biodiversidade regional e e, nacional. e medidas urgentes de conservação devem ser tomadas para evitar maiores perdas. Dentro dos 5% restante do bioma Mata Atlântica, esse ambiente do Paranácio de pós na Serra da Pedra Branca é o mais raro. Então são as florestas anãs de altitude, os cumes litólicos, onde tem essa característica de espécies que só ocorrem ali, né em nenhum outro lugar do mundo. e Então essa que é a relevância do, do local. Para a gente, assim... É uma perda muito grande né, da, da nossa flora regional. Né? A empresa proprietária da área atua no município desde 1989 na extração e venda de blocos de granito. Nossa equipe tentou conversar com um dos funcionários. Só não pode falar? O promotor aqui de Caldas já recebeu o parecer técnico e diz que agora vai entrar na justiça com uma ação civil pública ambiental. O pedido é de reparação dos danos materiais com o replantio das espécies nativas. O fundamento principal é o de que houve essa extração de dezenas de corpos arbóreos em risco de extinção. Então nós pretendemos, em razão disso, em razão da própria manifestação da população do local, é a recomposição desse rico ecossistema. José Eduardo de Souza Lima ainda espera que a justiça conceda uma liminar. Nós pedimos a, a paralisação de qualquer atividade, seja é, extrativista, de qualquer ordem, ou movimentação de terras, circulação de veículos, qualquer atividade que possa implicar é, em qualquer influência sobre aquele ecossistema até que é, a ação seja julgada. E nós gostaríamos realmente que fosse barrado isso daí. Bem, de acordo com o Ministério Público, a ação civil pública foi protocolada ontem e nela consta o pedido de embargo da área. Nossa produção entrou em contato com a mineradora, mas o engenheiro responsável em Caldas não foi encontrado para comentar o assunto. Nós deixamos recado, mas ainda não tivemos retorno.